se agora podemos contar tão alto quanto o 7 ou, francamente, tão alto quanto quisermos, isso só parece tornar os computadores úteis para coisas como Excel, como o processamento de números. Mas os computadores, é claro, permitem que você envie mensagens de texto, escreva documentos e muito mais.